mm <sweak> Pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Tá vendo essa máquina? Essa máquina aqui também, e esse monte de linha, vocês estão vendo? Agulhas, alfinetes, viram tudo isso, né? Tudo isso que eu acabei de mostrar pra vocês são os materiais que você não vai precisar para fazer essa saia nesse vídeo. Porque essa saia não tem nenhuma costura, ela não tem nada de costura. Então, bora começar a saia mais fácil do YouTube Duvido que vocês vão encontrar uma saia que não precise de costura que nem essa aqui que eu vou ensinar Só que para fazer uma saia dessa, você vai precisar de um tecido de uma malha encorpada Senão não vai ficar legal, ok? Eu tô usando este tecido aqui, que é uma malha prada lá do Saia de Saia Não sei se vocês encontram ela em outro lugar, tá gente? Eu só vi essa malha, ela é novidade lá no Saia de Saia Bom, o que que você vai precisar pra fazer, então, essa saia? Você vai precisar da sua fita métrica, de um giz de alfaiate e uma tesoura, gente. Só isso. E o tecido. Você vai tirar a medida da sua cintura, tá? Tirou a medida da sua cintura, você vai vir aqui com a sua fita métrica. Primeira coisa que... Primeira coisa que você vai fazer, ó, o meu tecido tá aqui, ó, é uma malha, ela é bem encorpada, ele tem um lado brilhante e o outro lado dela é fosco. Orelha e orelha, eu vou dobrar assim, olha, ó, tá vendo? Orelha com orelha, aí vai ficar comprido, né? Eu, pra, ó, para fazer essa saia aqui, eu vou te mostrar quantos metros de tecido você vai precisar. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui 160 metro desse tecido. Dobrou? Então, orelha com auréola vai dobrar novamente assim, olha. Porque a gente precisa deixar isso daqui em quatro partes. Então, dobrei de novo. Ó, meu tecido está dobrado em quatro partes. Dobra do tecido, dobra do tecido e dobra do tecido. Vamos cortar a cintura aqui, tá? Qual o comprimento que você vai querer da sua saia? Bom... Eu vou usar o comprimento total aqui do, da minha, do meu tecido. Deixa eu virar vocês aqui. Então, eu coloco a fita métrica aqui e risco aqui, olha. 77. E vou colocando ali e vou fazer isso daqui, ó. Segura e vai traçando. Então, já tracei a barra aqui da minha saia. Agora, eu vou tirar a medida da minha cintura e vou dividir por 4: 70 dividido por 4 dá 17,5. Eu vou arredondar pra 17. Só que, em vez de cortar com 17, eu vou cortar ela um pouquinho menor, tá? Porque vai ser a dobra que a gente vai fazer pra dentro de, de, desta saia. Então, eu vou cortar aí com 15 centímetros. Então, eu venho aqui, olha... E curva a minha fita métrica até dar 15 centímetros, e eu risco curvadinho, ó. Ó. Daí eu coloco assim, 15 centímetros, tá? Depois você acerta bem bonitinho aí pra ficar bem redondinho. Vou tirar aqui e vou tirar aqui embaixo, e a saia já vai estar pronta. Bom, eu cortei a saia, como vocês viram. E qual o segredo dessa saia? Cortar o mais reto possível, porque ela não tem nenhum tipo de acabamento, ó. Então, você vai cortar super retinho aqui. E aqui no cos também, você vai deixar ela super retinha. Detalhe, se você quiser dar um acabamento, você pode colocar o cos ou você pode virar isso daqui pra dentro, olha. E dar os pontinhos na mão por dentro, um pontinho invisível, que só vai ficar um cos assim, ó. No meu caso, eu não vou fazer, esse tecido não desfia. A proposta é fazer uma saia super simples para qualquer pessoa conseguir fazer. A gente corta a cintura um pouco menor para ela ficar bem certinha e olha o resultado. E gente, esse tecido, sério, para tudo, né? Porque esse tecido e eu fiz essa saia para usar com esta blusa aqui, gente. Que, olha isso também não precisa de molde. Deixa eu pôr pra baixo aqui, ó. A blusa também não precisa de molde, gente. O que, fa... o que falar desse conjunto, gente? O que falar? Olha que coisa mais linda, sem molde, qualquer um vai conseguir fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu espero vocês em um próximo vídeo.